Caras e caros colegas, no início deste debate para declarações políticas, tanto a deputada Joana Cordeiro da Iniciativa Liberal como a deputada Diana Ferreira do Partido Comunista Português nos lembraram o Dia Internacional da Criança que se celebrou ontem. E permitam-me usar essa data como ponto de partida para a declaração política que aqui trago. Ainda ontem li notícias de que o Ministério da Defesa da Federação Russa, portanto fonte da Federação Russa, admite ter realizado o transporte de mais de 200 mil crianças ucranianas para território da Federação Russa. Tendo cada um de nós, cada uma de nós, o diagnóstico que tiver sobre a atual guerra na Ucrânia, considerando este transporte justificado ou como nós o consideramos injustificado e o recurso à deportação de menores para fins de guerra, numa coisa creio que todos podemos concordar. A Europa do século XXI está a voltar aos métodos de guerra do século XX, com intenções e objetivos que são do século XIX e do seu imperialismo. E a isso temos que saber como responder. É verdade que, a partir do dia 24 de Fevereiro, a Federação Russa, dirigida por Vladimir Vladimirovich Putin, teria anexado, se pudesse, a Ucrânia em 10 dias. E é isso que responde à União Europeia, que perante o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia, que foi formulado oficialmente logo no dia 28 de Fevereiro, quatro dias depois da invasão, que a Ucrânia poderá demorar 10 anos ou mais a entrar na União Europeia. E pode ser que demore 10 anos ou mais. Portugal também demorou praticamente 10 anos a entrar na União Europeia, mas uma coisa é a adesão. Outra coisa é a admissão da candidatura. E é acerca disso que temos que debater durante este mês de junho que agora se inicia. Porque se é verdade que cabe à Comissão Europeia fazer o questionário à Ucrânia, que é a Ucrânia, ao qual a Ucrânia já respondeu, cabe à Comissão Europeia emitir o seu parecer e caberá ao Conselho Europeu exprimir-se por unanimidade, na qual, se devem, na qual estão representados os chefes de Estado e de Governo, isso não nos pode fazer demitir nem às sociedades dos Estados-membros da União Europeia, a cada uma das nossas opiniões públicas, nem a cada um dos nossos Parlamentos, de exprimir opinião acerca deste assunto tão simples. Não se a Ucrânia deve entrar na União Europeia ou não. Não se a Ucrânia já cumpre com os critérios para entrar na União Europeia ou não. Não se a Ucrânia deve entrar porta adentro da União Europeia, mas aquilo que a Ucrânia neste momento pede, que é se, se a deixamos bater à porta da União Europeia. E essa resposta, que deve ser simples, ou uma pergunta tão simples, ela deve ser esclarecida e deve ser esclarecedora. Basicamente, nós admitimos que a Ucrânia tenha o direito de ser candidata ou nós não deixamos sequer, não é? que a Ucrânia entre à porta da União Europeia, mas que bata à porta da União Europeia. Não poderia, do ponto de vista político, o efeito de cada uma destas respostas ser mais claro. Se a Ucrânia for candidata à União Europeia, do ponto de vista formal, a partir do fim deste mês, isto significa que estaremos a dizer à Ucrânia, não só retoricamente, que ela pertence à Europa. Mas mais do que isso, que ela tem uma perspectiva europeia, desde que cumpra com as condições de Estado de Direito, de direitos fundamentais, de democracia, de respeito pelas minorias e todas as condições do acervo comunitário. Mas se estivermos a dizer que a Ucrânia não pode sequer ser candidata à União Europeia, estaremos não só a decepcionar todas as esperanças que durante estes meses que já levamos de guerra, nós endereçamos à Ucrânia dizendo que estávamos com os ucranianos, como estaremos a dar uma enorme vitória política e moral à Federação Russa de Putin. Porque a Federação Russa de Putin não se compadece com as burocracias e os regulamentos que são a superioridade da União Europeia, é certo. Mas se Vladimir Putin acelerou a história, seria faltar ao dever histórico da própria União Europeia não compreender que a história se acelerou. Podem dizer-me mas a Ucrânia é um país que está ainda em guerra, que está em convulsão. Será avisado dizer à Ucrânia que ela pode ser candidata à União Europeia? Pois bem, no minuto que me resta deixem-me falar-vos de um país saído de uma ditadura, ainda em convulsão política e um país que se chama Portugal. Em 1974 Portugal tinha acabado de ter uma revolução. No verão desse ano, entre os alguns turistas europeus que nos visitavam estava um Primeiro Ministro dos Países Baixos, trabalhista, camarada de Mário Soares na Internacional Socialista, que foi passar férias ali ao Parque de Campismo de Monsanto e que, de calções da sua tenda, foi levado para a Embaixada dos Países Baixos para, já de um modo mais formal, emitir a primeira declaração. De um então Estado-membro da Comunidade Económica Europeia que disse a Portugal, no verão de 1974, candidatem-se que a vossa candidatura será bem acolhida. A questão que se vai colocar no fim deste mês ao Primeiro-Ministro de Portugal é se está à altura desse gesto político do seu antecessor neerlandês ou se vai seguir a real política do seu aliado Emmanuel Macron em França. Se vai dizer. A Ucrânia tem direito a ser candidata, tem direito a apresentar o seu dossiê de candidatura ou se vai dizer, neste momento, para não melindrarmos Vladimir Putin, é melhor que fiquem à espera fora da porta. Muito do obrigado. lado de livre, claramente, a Ucrânia tem o direito, o mesmo direito que Portugal teve, de apresentar a sua candidatura Muito e esperemos que durante este mês muitos grupos políticos nos acompanhem e que Portugal esteja do lado certo Muito da obrigado, história no Conselho Europeu no fim do mês. Muito obrigado, Sr. Presidente.